Oi! Vida e Ambiente Construído. Vamos falar sobre interações ambientais que também pode se chamar de irritabilidade ou de reação. Está querendo mudar da cidade para o campo? Né? Pensa aí na possibilidade do sul de Minas, e se for o caso, pode procurar gente que a gente auxilia na busca de um, de um espaço, de um terreno mais adequado. E por outro lado, então esse vídeo é para você. Por outro lado, pessoal de ciências ambientais, biologia, arquitetura, engenharia civil, esse, esse vídeo também é para vocês. Né? Vamos estabelecer uma troca e eventualmente fazer uma parceria? Vamos lá então... A, a interação do indivíduo ou do organismo com o meio. Isso acontece o tempo todo. A gente já viu né, essa série toda, está dizendo sobre isso, a interação do, do ser vivo e um ambiente construído, né, e as características é, de um ser vivo. E uma delas é essa interação com o meio, que acontece o tempo todo. Então, lá fora esfriou. Isso implica numa resposta do organismo. Lembra? Homeostase, se perdeu segue aqui, a homeostase vai fazer com que internamente haja uma adaptação desse organismo ao meio lá fora, e se baixar demais o frio, essa adaptação pode não acontecer e o organismo morrer. Ok? Mas também pode acontecer o contrário, por algum motivo, esse organismo ele se adapta a essa mudança brusca de temperatura. Normalmente, a adaptação é, é, é mais longa, né? mas ele consegue se adaptar. Nessa adaptação, ele pode, via reprodução, né, via carga genética, aconteceu uma mutação interna no organismo, que ele sobreviveu a essa mudança brusca do, do ambiente, e, portanto, ele vai conseguir passar o seu genes adiante e essa mutação permite, então, que esse novo organismo esteja melhor adaptado a uma condição, por exemplo, ficou muito mais frio o ambiente onde ele estava. Ele conseguiu se adaptar e passou isso para as próximas gerações. Então, temos aí um processo de adaptação e de evolução. Inclusive, esse organismo pode, com o tempo, virar até uma nova espécie, dependendo das condições ali do ambiente. Bom, voltando. Então, do mesmo jeito que o um ambiente interfere no organismo, o organismo também pode interferir no ambiente. Por exemplo, o trabalho de uma formiga, que é um processo bem legal, ela vai pegando folhas vai cavando o solo, vai levando essas folhas lá para dentro, onde fungos né, vão degradar essas folhas e as formigas vão se alimentar desse fungo que está degradando as folhas que elas levaram para lá. São jardineiras. Então ela está mudando a consistência do solo na, naquele ponto, está incorporando mais matéria orgânica, então o organismo também vai modificando... O, o mundo, vai modificando o meio. Na hora que você vai construir uma casa, ou vai planejar um, uma chácara, um sítio, né, uma fazenda, o meio vai interferir no processo e você vai interferir no meio. Então, qual é a primeira coisa que você precisa saber? É conhecer o lugar onde você está chegando. Né? Porque o lugar tem características que são próprias daquele lugar. Se você consegue fazer essa leitura, e aí se quiser pode procurar a gente que a gente auxilia nesse processo, se você faz essa leitura mais ampla do ambiente, você já consegue planejar e projetar a sua casa de acordo com as condições locais do ambiente. Isso significa que você vai ter menos gasto energético, menos manutenção, você vai potencializar as possibilidades de geração de, de renda desse lugar, porque seja parte do princípio de como é que está o ambiente, né? quais são as características, os pontos fortes e fracos. Você vai utilizar esses pontos fortes para fortalecer ainda mais o processo e você vai conhecer os pontos fracos para eliminar ou, ou equilibrar esses pontos fracos de maneira que, no geral, você tenha condições mais adequadas, mais biofílicas ou mais sustentáveis para poder se estabelecer no local. Faz sentido? Nós estamos falando então de impactos, né? qualquer ação um humano, animal ou qualquer ser vivo, ele impacta o ambiente, então esses impactos a gente... Vai entendendo que eles têm que ser menores do que já foram. Daí vem uma ideia de que, individualmente, uma mudança de consciência, um, um, uma, uma visão diferenciada de mundo, né, do indivíduo, ele pode acabar levando a uma mudança de consciência de toda uma sociedade. Por exemplo, a nossa pegada no mundo está muito forte, vão diminuir isso, vão equilibrar isso, e daí a gente amplia ciência e tecnologia de um lado e, eventualmente, muda alguns hábitos que não correspondem mais ao nosso tempo. Então, um indivíduo, uma nova, nova consciência, né, acaba levando... Para a sociedade, a necessidade de mudanças. O mercado, por sua vez, entende essa necessidade e retorna para o indivíduo com soluções mais adequadas para esse novo estágio de consciência do indivíduo e da sociedade. Pois não é exatamente isso que a gente está vendo nesse momento no mundo? Quando a gente fala de casas ecológicas, é exatamente isso que a gente está dizendo. Casas ecológicas, cidades biofílicas, né? construções sustentáveis, um equilíbrio maior entre o humano e o ambiente. Então, olha só, a consciência de ciclar nutrientes, né? de reaproveitar materiais, de diminuir a pegada de carbono, de fazer a, a, o planejamento da casa de maneira que você tenha iluminação passiva, ventilação passiva, para você gastar menos, o processo construtivo que você vai usar na casa, de maneira que te dê maior conforto, maior qualidade de vida, com um custo menor. Isso tudo é levado para o mercado, o mercado vai incorporando isso, vai absorvendo isso, vai trazendo novas tecnologias, novos conhecimentos, vai aprimorando, refinando o planejamento e o projeto de, de tudo isso e volta outra vez para o indivíduo e para a sociedade com soluções agora que a gente pode chamar de, por exemplo, casa ecológica, cidades ou vilas ecológicas, cidades biofílicas. É legal essa história, né? Então, o um entendimento da natureza, como é que a natureza se comporta, como é que os seres vivos se comportam, as características dos seres vivos, são todos elementos que a gente pode trazer para dentro do, do projeto, né, trazer para dentro da, da, das ideias de como é que a gente pode se relacionar com o mundo, e nessa relação a gente vai evoluindo. Evolução, aliás, é o próximo tema que a gente vai abordar no, no vídeo, né? Fica aí para você ver o, o próximo, na próxima semana. Então, a gente vai evoluindo, vai aprimorando a nossa estada no mundo. Então, soluções baseadas na natureza, a gente observa, aprende, né? incorpora essas soluções. E aí permite a gente começar a desenvolver processos construtivos que estão em maior sintonia com o ambiente natural, que estão em maior sintonia com a natureza. E isso reverte em uma menor pegada nossa, isso reverte em impactos menos é, negativos. Garanto para vocês, aqui em casa, por exemplo, o nosso impacto na bacia ele é muito mais positivo do, do que negativo. Dou alguns exemplos para vocês. Primeiro, Esgoto não sai daqui de casa. Todo esgoto produzido aqui em casa, ele é tratado aqui mesmo no terreno. Então não chega nada de esgoto lá no Ribeirão. Tudo isso é reaproveitado aqui mesmo. Então, água e nutrientes do esgoto são reaproveitados no terreno para o crescimento das plantas. O terreno todo está trabalhado com curvas de nível, de maneira que agora no tempo das chuvas... Nenhuma gota d'água sai fora aqui do terreno. Então, o terreno está todo recoberto. Então, não tem perda de solo pelo processo erosivo da água. Tem, porque é natural, mas é, é, é mínimo. Né? Então, não sai água daqui do terreno. Toda água de chuva que cai no terreno, ela infiltra no terreno e vai sair limpinha no ribeirão, lá embaixo, daqui não sei quanto tempo porque aí ela vai fazer o caminho por dentro do solo e não por cima do solo. Isso garante para a gente quase 3 milhões de litros d'água que a gente incorpora no solo por ano aqui. O terreno é pequeno, 2.400 metros quadrados. Legal? Então, essas coisas todas indicam para gente, quando a gente chegou aqui, era só capim. Hoje a gente tem umas 200 árvores no, no terreno, uma diversidade imensa, né? Muita diversidade biológica, muita árvore, muito, muita flor, muito capim, diferentes tipos de, de gramíneas, muitos pequenos animais que, que vieram se instalar por aqui. Então, a, a, a gente agora tem um espaço muito mais rico do que tinha antes. Então, a gente, né, esse espaço aqui, na microbacia onde a gente está instalado, a gente tem uma, um impacto muito mais positivo do que negativo. E essa é a tendência do mercado. Então, quando a gente fala em equilibrar, em buscar formas de um ambiente construído estar tá em melhor sintonia com o ambiente natural, é disso que a gente está falando. Então, outra vez, fico o convite. Você está buscando terrenos aqui no sul de Minas, você quer construir, ou mesmo que seja fora, a gente pode conversar virtualmente. Mas se você estiver vindo para cá e quiser auxílio para encontrar o um melhor terreno para você, a gente tem gente para fazer isso aqui, podendo indicar. Né? você quer construir a sua casa de uma maneira mais ecológica, mais biofílica, com soluções baseadas na natureza, a gente pode auxiliar. Então, é as ciências ambientais, e aí a gente tem engenheiros, tem, tem arquitetos também que estão junto com a gente, tem um pessoal que pode fazer o levantamento do, do terreno, a topografia, o plano altimétrico, tudo certinho. Né? Procura a gente. Por outro lado, se é biólogo, cientista social, faz ciências sociais, faz ciências ambientais, né? engenheiro agrônomo, engenheiro civil, arquiteto urbanista. Se quiser se aproximar e começar a incorporar esses conhecimentos nos teus projetos, estamos à disposição. E não esquece, se quiser se hospedar na casa, os links estão na descrição. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!